Oi gente, meu nome é Carol Soares, eu sou bailarina do Domingão do Faustão e estou aqui hoje para falar sobre emagrecimento e a busca do corpo ideal, que nós mulheres estamos sempre à procura, né? Eu sou mamãe de primeira viagem da Bela, que tá com nove meses e para mim, que tem que estar sempre bem para vocês em casa, para as pessoas ao redor, para passar uma imagem legal, eu tenho que estar tá sempre treinando, eu tenho que estar tá sempre de dieta, só que eu acabei de fazer uma cesárea, então fica um pouco mais difícil e... Eu descobri uma coisa muito legal que tem me ajudando bastante nesse processo, que é o 360 Slim. Gente, esses comprimidinhos são mágicos, são incríveis, são uma fórmula concentrada, totalmente natural, que ajuda nesse processo de emagrecimento. Olha, ele contém piscinho, que é uma erva incrível, que ajuda nesse processo de emagrecimento, ajuda a melhorar a constipação, o funcionamento do intestino. Ele tem a quitosana, que é um composto dos crustáceos, que também ajuda nesse processo de emagrecimento e, e ajuda também a não absorver a gordura. A vitamina C, que a gente sabe, que ajuda a melhorar o sistema imunológico. Também tem o pico nato de cromo, que é um composto que ajuda a segurar aquela vontadezinha de doce que nós mulheres temos sempre, né uma coisa natural e super segura essa vontade louca de doce. E também tem a biotina, que ajuda a crescer a unha, ajuda a crescer o cabelo, ou seja, o 360 Slim é incrível e vem me ajudando bastante nesse processo de emagrecimento. Além de ser uma fonte de fibras e eu Logicamente, uma fonte de biotina. Então, eu super indico. Você toma de 2 a 4 comprimidos. Varia com a sua necessidade. E é isso, gente. Super indico 360 Slim. embora. Fica sarada. Oi, meus amores. Tudo bem com vocês? passando aqui para falar um pouquinho sobre o 360 Slim. Sabe aqueles dias que a gente acorda bastante inchada? Principalmente na região da barriga. Então, ele ajuda muito a desinchar. Agora que ele auxilia também na perda de gordura e é maravilhoso para o cabelo, para a pele, para a unha. Eu estou usando e estou completamente apaixonada. Fazia tempo que eu não encontrava um produto tão completo no mercado. Então, experimentem e não se esqueçam. Tomem bastante água. 360 Slim é um poli multivitamínico. Além de ajudar a emagrecer e tirar inchaço, ajuda a fortalecer pele, unha e cabelo. Adquire já o seu.